Olá meninas! Hoje eu vim gravar o vídeo para vocês. Tag mostra celular. Meu vídeo anterior foi da mesma tag, mas é, eu excluí aquele vídeo porque a iluminação ficou péssima, a janela estava aberta, ficou muito ruim, o reflexo da TV ficava atrapalhando para ver os aplicativos. Então, agora eu vou fazer a tag de novo. Ok? E outra coisa que eu ia falar pra vocês, gente, é assim, pelo fato de eu estar excluindo alguns vídeos anteriores, é, aqueles vídeos que eu excluí, eu vou fazer novamente, ok? Não fiquem preocupados, nossa, ela excluiu aquele vídeo, eu nem vi, ai eu quero ver, quero ver. Mas não se preocupem que eu vou fazer o vídeo de novo, entendeu? Eu tenho tudo anotadinho no, no caderninho do canal, os vídeos que eu excluí e os vídeos que eu tenho que fazer novamente. Pelo fato de eu excluir eles, é porque sempre é, houve alguma coisa de errado que eu não gostei. Então eu vou tentar fazer novos vídeos da mesma coisa que eu excluí, eu vou fazer de novo. E vou tentar fazer com uma qualidade melhor e melhorar aquilo que eu não gostei. Então vamos ver o meu celular.